Olha, gente, a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa do DF aprovou o projeto de lei que propõe a criação de uma faixa exclusiva para motociclistas aqui na capital federal. Em São Paulo já existe isso, viu? Algumas avenidas já contam com essa faixa que ajudou a reduzir os índices de mortalidade no trânsito. Agora, essa faixa não fica na, no, na lateral da pista, não. Fica entre os carros onde os motoboys costumam passar. Vamos acompanhar a reportagem da Josiane Ricardo Entender Melhor. Entre ruas, avenidas e rodovias, lá estão elas. As motos representam 12% da quantidade de veículos registrados no Distrito Federal. De acordo com o último levantamento do DETRAN, o DF tem 248.163 motocicletas em circulação. No trânsito, o espaço precisa ser dividido entre motoristas e motociclistas. O Júnior vê isso de perto todos os dias. Ele é entregador por aplicativo e costuma filmar as viagens de moto com uma câmera no capacete. Segundo o motociclista, os flagrantes de imprudência são os campeões. Motorista mexendo no celular, não usando a seta, nem olhando o retrovisor. A gente é o lado mais fraco, né? não tem nada protegendo a gente. Então, um simples susto que você leva, só da forma como você freia, apenas de você frear, você já pode escorregar e cair. O Xande vive a mesma realidade. Faz quatro anos que ele passa pelo menos oito horas por dia em cima de uma moto. A gente sai de casa sem saber se volta, né? Aí a gente sempre está andando com aquela defensiva, a gente está sempre atento. É, se vai levar uma fechada, a gente tá, tem que estar tá atento o tempo todo, né? Não para acontecer o pior. E a preocupação desses motoboys faz sentido. Outro levantamento do DETRAN mostra que em 2022, 76 motociclistas morreram em acidentes aqui no DF. Até março deste ano, foram 15 mortes registradas. Para evitar esses tipos de ocorrências, outros estados do país já implantaram a faixa exclusiva para motos. Ideia que também deve ser analisada aqui no DF. Um projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa. Além de diminuir o número de acidentes envolvendo motociclistas, a ideia da faixa exclusiva para motos é minimizar os congestionamentos. Mas o PL ainda aguarda a análise de outras comissões. Se aprovada, a faixa passa a valer para motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores, como explica o autor do projeto de lei. O projeto de lei que visa instituir as faixas exclusivas para motociclistas no DF, ele tem o objetivo de abrir uma discussão sobre segurança e proteção da vida dos motociclistas no trânsito e é urgente que o governo do Distrito Federal faça esse debate. O projeto apenas dá diretrizes nos locais onde é preciso que haja mais segurança. Este especialista em trânsito do Observatório Nacional de Segurança Viária acredita que a iniciativa pode dar certo. Nós acreditamos que é uma inovação tem dado bons resultados em locais onde isso já foi implantado. Uhum. É, e o trânsito, ele é baseado é, em três pilares, que é a engenharia, a educação e o esforço legal. Algumas vias do DF já têm faixas exclusivas para ônibus, que poderiam ser usadas pelos motociclistas. Mas, para o especialista, a educação e a sinalização são fundamentais para a implementação do projeto. O trânsito ele é baseado na confiança, quando você... Para num sinal vermelho ou quando você avança num sinal verde, porque você confia que o outro veículo vai seguir as regras. Acontece a mesma coisa nessa situação. No momento que a gente cria um padrão e diz que as motocicletas irão circular por aquela pista, a gente é, passa a acreditar que é aquele, aquele motorista estará lá. E eu deixo de procurar a motocicleta no meu retrovisor em todos os lugares da pista. Quem anda de moto aprovou a ideia. Eu achei super interessante, super importante, já vi é, em, em São Paulo acontecendo e está dando super certo. Eu acho bom porque você vai ter um espaço delimitado, né? Como a gente já anda num corredor, o corredor, digamos, que vai ficar mais legalizado, mais seguro. E o que os motoristas acham disso? Seria bom, porque seria um corredor exclusivo só deles, né? E não andaria nos corredores arriscando a sua própria vida, né? Não vai adiantar, não vai. Porque não adianta, o povo não sabe fazer o que tem que fazer. Esse aí tá mais pessimista, né? O que a gente diz que é, apesar do corredor existir, se vai existir ou não, isso não exime a responsabilidade de cada motorista que tá no trânsito. A gente tem que ter atenção pra todo mundo.